Beleza? Boa tarde! Hoje dia da festa do Senhor do Bonfim! Então... Esperem um trânsito louco daqui a pouquinho. Tanto que eu nem comecei a filmar a partir da, da Ufba. Deixei para filmar aqui já em Nazaré que... Foi daqui, no caso que a outros aqui, né? O acesso a Bonocor, chegando agora em Nazaré. Aí mais na frente. Acelera, né? Que passa rápido. O uh, entrar, vai, né? Prontinho. Aqui é Vale do Nazaré. Começa é está cidade de baixa, bom fim, bom fim que o bicho tá pegando. Pronto, aqui é aqui da Ban. Depois da ban, a gente tem um túnel. Acho que é o túnel Américo mas. Aqui é aqui da Ban. da Ban, barroquinha. Mais pateiro, aqui pra baixo, papá. Vamos lá ver agora. Olha o pessoal já voltando da festa uma sessão tipo Walking Dead velho é muita gente feia bêbada fazer e o trânsito deve estar uma merda vamos ver será que tá todo ano está vamos ver se esse ano é diferente está eu já me arrependi eu já bati o olho aqui já me arrependi gente é possível transitar Atenção, trânsito interditado. Ok. E aí, eu vou pra onde? Caraca, velho, que bala, velho. Vamos pro carro, vamos lá contra a mão. Ah, eu adoro contra a mão. Não, não corra não, viado. Na contrabão, momentos únicos. não pega, não tem radar. Na tá contramão opa, segura. É verdade, mas não tem radar. Ih, broquei. Ai, hoje é o dia dos boy. Motoboy, tudo fazendo dinheiro hoje. Tem que andar rápido. Lá embora lembrar que eu tava com um capacete hoje, que eu deixei a minha senhora, a Ediane. Na estação. Vou mandar um beijo pra Ed. Ih, fizeram mão dupla aqui, velho. Que louco, velho. E aí, papá? <risos> Bora, quem aleda é não pode andar aqui não, velho. Quem é Led quem tinha é gordo também, né? Vou por cabo. Fazer meu caminho. Hein? Voltei pro mesmo lugar. <risos> Foi? Foi. Corra não, viado. Corra não. Véio. Corra, não, <risos> E se foda, retrovisor. Não precisa de você agora. Resumindo: só tem táxi e mototáxi na rua. de conta retrovisor peraí, tá filmando ainda? Tá, beleza, então fica aqui Fortes emoções hoje hoje também rapaz eu meio desencanado de ter agora eu tô na área de finanças Tô lendo mais sobre como ganhar dinheiro que qualquer outra coisa? E aí, operando com mercado, opções, ações, fundo de investimento, descobriu o Day Trade. Meu Deus! Operação com mini contratos, índice por vez, para dólar, compra de dólar. Rapaz, o negócio é louco, velho. Porra, aqui é apertado, velho. Parece um, um enxame de abelha esses esse mototáxis. O pessoal com metralhadora na mão, com focado, tá assim, é precisa. Aí sim, mercado de ações, papapá. Tem que ir pra dentro pra não andar ruim. Deixa o carro da perícia abrir. Aí, pronto. Tem espaço em todo mundo, entra agora. Eita aí. Eita, quanta gente feia. Vem, vazar. Meu Deus! Para pra conversar, compadre! E agora eu vou onde? Tá caro não? ir para cá, velho, é que eu, eu não quero ir para não sei onde é o ponto de virar. É aqui quinta é da festa. Acho que eu me passei no ponto do desvio. Vamos descer aqui. Acho que é aqui na calçada mesmo. É o ponto de Inception. K. Quer é cá e quer subir, quem quer descer? É, acho que é pra cá. Zumbi, eu acho que é aqui. É pela bom, acho que acertei. É, acho que é isso mesmo, acertei. Agora olha o engarrafamento que essa festa maravilhosa e desnecessária causa. Podem. Quanto tempo? 10 minutos. Aí velho. Ah, tá, fica aí na frente, viado. Tá. Você é maluco, ué? Tá vendo a moto vindo na minha direção? Aqui. Bom, galerinha, foi isso aí. Festa do Bonfim. Hoje, péssimo. É um dia que a cidade não funciona. Infelizmente. Quer dizer, em alguns pontos, né? Que eu trabalhei novamente.